Qualquer pessoa que trabalhe com vendas sabe que uma boa parte do sucesso na nossa profissão depende da habilidade de fazer perguntas. Boas perguntas. O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. A meta durante a fase inicial da venda é sempre a mesma. Nós queremos extrair a informação a respeito do cliente, informação sobre as necessidades e as eventuais dificuldades que ele está encontrando. Com isso, a gente pode fazer uma apresentação personalizada, que fale especificamente do que o cliente precisa. Mostrar aquilo que realmente interessa ao cliente naquele momento. Bem, o objetivo dos vendedores é basicamente o mesmo. O problema é que os clientes é que são muito diferentes. Eu tenho certeza que você já encontrou, já conversou com dezenas de clientes com perfis diferentes, cada um do seu jeito. Para vender de forma eficaz para pessoas com estilos diferentes de personalidade, é preciso fazer um ajuste que é específico para cada um. Por exemplo, se você estiver conversando com um cliente tagarela, prolixo, aquele que fala muito, use perguntas fechadas, objetivas. Comece as perguntas com uma frase do tipo O senhor poderia me resumir? Ou ainda em meia dúzia de palavras, como é que o senhor descreveria tal, tal, tal? Agora, já com clientes que falam pouco, o oposto, faça uma pausa entre as perguntas. É, o silêncio incomoda e muitas vezes o cliente volta a falar, mesmo depois de ter completado uma frase. Faça perguntas abertas, do tipo, qual parece ser a razão? Ou, o que o senhor pensa que tenha causado essa situação? Praticamente obrigue o cliente a falar usando perguntas abertas, justamente o oposto daquele cliente que fala muito. Agora, com aquele cliente que gosta de brigar, de discutir, você deve sempre manter a calma e compostura. Suas frases devem demonstrar que você quer ajudar e não desafiar o cliente. Nada de tentar provar que ele está errado. Controle o seu hábito de interromper as pessoas mantenha o profissionalismo. Já com o cliente manda-chuva, aquele que é o dono, o diretor da empresa tal, a melhor coisa a fazer é alimentar o ego dele. Seja sempre educado, use as mesmas expressões que ele usa, preste atenção e fale mais em termos estratégicos do que operacionais. Mostre a sua solução do ponto de vista de um investidor, não se prenda a pequenos detalhes operacionais. Bom, e quanto ao seu ego, o ego que você tem, é claro, ele deve ficar bem guardadinho, bem quietinho. O melhor lugar para cuidar do seu ego é em Paris, o dinheiro que você vai ganhar em todas essas vendas.